O Governo da Bahia diz que a frase, abre aspas, você precisa encontrar Jesus, fecha aspas, configura crime. O Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Promoção de Igualdade Social e dos Povos e Comunidades Tradicionais, fez uma publicação polêmica nas redes sociais citando expressões que, segundo a publicação, gera, abre aspas, intolerância religiosa, fecha aspas, e portanto, crime. A publicação se fez necessária, segundo a gestão baiana disse, por falta de conhecimento das pessoas em usarem essas frases. Eu sou Gleison Santos e esse é o canal Método Secundário. Além dessa frase cristã, outras expressões são criticadas na publicação. Por exemplo, é de gesso, não vai te ouvir, sobre imagens de Santos. Outra expressão, macumba é coisa de satanás sobre religiões de matrizes africanas. Outra expressão ainda, crente ou quente. Ainda outra expressão, isso lá é religião sobre religiões de matrizes africanas. E assim a publicação incentiva o público a denunciar intolerância religiosa. A publicação, no entanto, recebeu dezenas de comentários criticando a postagem. Alguns fizeram questão de escrever nos comentários frases consideradas intolerantes pelo governo da Bahia em resposta à informação do governo.